Uma preocupação de todos os governantes é buscar fontes alternativas de energia que possam diminuir a dependência mundial do petróleo. Suponha que o consumo de petróleo por todo o planeta em milhões de barris diários, possa ser estimado pela equação tal, tal, tal, em que t igual a zero corresponde ao ano de 2004, t igual a 1 a 2005, e assim sucessivamente. Com base nessa estimativa, julgue o item a seguir. Em 2009, o consumo mundial de petróleo será superior a 93 milhões de barris diários. Então, vamos lá, família. Analisando aqui essa questão, sem querer querer corococó, essa é uma questão sobre função. É uma questão sobre função do segundo grau. Como é que eu sei que é uma questão sobre função do segundo grau? Pela modelagem. Pela modelagem da fórmula. Pela modelagem, eu sei que é uma função do segundo grau. Para resolver essa função do segundo grau, eu vou usar aqui a rima MPP. A rima MPP. A rima MPP. Na verdade é o um mantra, né? MPP. Pô, como assim o um mantra MPP, Marcão? O que seria o mantra MPP? Vamos lá. Repete aí na sua casa. Função rima com substituição. Função rima com substituição. Então, a função ela tem essa modelagem aqui. ó. C de t é igual a 3t menos t² sobre 20 mais 80. Legal? Essa é a modelagem. Função rima com substituição. Agora eu quero a participação dos senhores. Ó, eu preciso saber o valor do t. Ó, t igual a zero corresponde ao ano de 2004. t igual a 1 corresponde ao ano de 2005. t igual a zero 2004. t igual a 1 2005. T igual a 2, vou até te ajudar, ó. Seria 2006. Pergunto. T igual a quanto seria o ano de 2009? Coloca aí para mim no bate-papo. Vou dar uma olhadinha aqui. Ó, Tiago já matou a jogada, ó. T. T. Pela lógica, t, t igual a 5 seria o ano de 2009. Então, aonde tem t, eu coloco 5. Acabou. Vai ficar 3 vezes 5, a função rima com substituição. Então, vai ficar 3 vezes 5 menos 5 ao quadrado dividido por 20... Mais 80. Aí é só fazer a continha. 3 vezes 5 vai dar 15. 5 ao quadrado, 25. Vai ficar 25 sobre 20. Mais 80. 15 menos 1.25. Mais 80. Quanto é que dá essa soma aqui? Coloca aí para mim no chat. Vamos lá. 15. Quero que você faça essa continha aí, ó. 15. 15 menos 1,25. Mais 80. Quanto é que dá essa continha aí? Vamos lá. e aí pô Marcão isso daí vai dar 93 ponto 75 93.75 aí eu vou olhar o que ele está falando lá no item em 2009 em 2009 o conjunto mundial de petróleo será superior a 93 milhões de barris diários? E aí, é superior? Sim, será superior. Então, esse item na nossa prova estaria certo? Vem cá, quer aprender mais macetes iguais a esse, que funcionam sempre, para você gabaritar em apenas 8 semanas a prova da Petrobras?